O assunto de hoje é esse tal de destino infinito, acabou. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu estou vendo muito influenciador falando que acabou. Eu ainda não testei, eu gosto de primeiro ver se realmente não está funcionando, antes de falar se está ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou informar um destino aqui, cadê? Vamos colocar aqui para o metrô Itaquera. E eu vou testar antes de falar se está funcionando ou não. Rua, e eu vou Bras mostrar Bras como Bras é Bras Bras Bras que Bras Bras Bras eu faço de destino Bras infinito. Bras Lembrando que não é um recurso que eu gosto de utilizar. Eu gosto quando está na telinha aqui de ofertas de, de corridas. Eu gosto de quando aparece a, a informação. Eu vou lá e falo. Está indo para, vamos supor. tá indo aqui para Jardim Ipanema, Jardim Brasília, Jardim Eliane. Aí eu pego corridas sentido para onde eu quero ir. Eu não gosto de utilizar esse recurso de destino infinito porque... Provavelmente pode dar ruim e eu não gosto de fazer esses negócios que pode dar ruim e banir a conta, beleza? Mas eu vou mostrar como é que o pessoal faz e ver se realmente está funcionando ou não. Ó, estou com a corridinha curta aqui, aí o que eu faço? Vou aceitar essa corridinha. Aí o destino infinito, eu, eu mesmo, quando eu aprendi, Dirigir eu faço desse jeito, olha só. Rua Cachoeira, eu venho aqui, 40, deixa Parque ele parar de falar. O ponto falou de falar. Vamos abaixar aqui para ver se, se uh, ver se o som para de, de sair. Beleza. Ó, vem aqui, interrompo novas solicitações e aqui, onde está o destino, eu excluo. Tá vendo? excluir, pode ver que essa é praticamente a primeira corrida do dia, não fiz nada até agora e vamos lá ver se esse destino está funcionando, é só isso, interrompo novas solicitações e excluo o destino, vamos ver se está funcionando. Bom, finalizei aqui a corrida, avaliando aqui o usuário, que ó, pode ver, a minha primeira corrida do dia, uma viagem só, tá vendo, uma viagem só, primeira corridinha do dia. Vamos ver se o destino mexeu. Cadê? Vamos colocar aqui. É, tá vendo? Destino um restante. Realmente o destino limitado pelo visto, ó, já era. Um belo tiro no pé da Uber. Como é que eles podem tirar o, o único sistema de segurança que alguns motoristas tinham acesso ou sabiam porque eles vão lá se destino o local onde eles se sentem mais seguro para trabalhar meu um belo tiro no pé agora você pode ter certeza que se os passageiros antes reclamavam que não tinha carros na rua, demorava muito para alguém aceitar, você pode ter certeza que a partir de agora vai demorar muito mais, porque agora os motoristas não vão aceitar esse negócio de não poder escolher a área que eles estão trabalhando. Complicado, né? E aí, na sua cidade, lembrando que aqui é a cidade de São Paulo, na sua cidade o destino limitado acabou, como é que está a situação do destino limitado aí? aqui pelo visto em são paulo já recebi um monte de direct no meu instagram lá pessoal falando Lux, o que aconteceu o destino ilimitado acabou pois é pelo visto acabou pessoal é vai ser difícil e aí como é que você vai fazer a partir de agora se você só usava o destino limitado como é que você vai fazer escreve aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e também para que os outros motoristas também possam testar eu também recebi informações de uma forma de burlar esse, vamos dizer, essa correção que eles fizeram. Eu vou testar, mas eu acho que por, por burlar uma correção que eles fizeram pode dar ruim. Então primeiro eu vou testar bastante, se por acaso a minha conta for excluída, aí eu vou falar pessoal, não faça isso, beleza? Esse é o vídeo de hoje, só queria também estar surfando na onda aí. Se você teve problema com o destino limitado, escreva aqui nos comentários, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E até a próxima, viu? Ah, só mais uma coisa, Mas dois vídeos top aqui na tela que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!